Olá, minhas guerreiras e meus guerreiros, eu sou o professor Emílio Júnior e no vídeo de hoje nós iremos fazer um treinamento de abdominal em pé. Abdominal em pé é onde nós iremos trabalhar não só membros superiores, como membros inferiores. Mas antes eu tenho que dar um recadinho muito especial para você. Aqui no canal está rolando uma promoção que é o seguinte, se esse vídeo bater 500 comentários, eu irei selecionar 100 pessoas que comentaram desses vídeos e aí você irá ganhar uma ficha de treinamento inteiramente gratuita com a minha consultoria por um mês. Isso aí! Ficha de treinamento mais a consultoria para os 100 que forem sorteados. Então basta esse vídeo bater 500 comentários. Vamos fazer o abdominal da seguinte forma. Você vai ficar com os pés paralelos à largura do seu quadril. Pés paralelos à largura do seu quadril. Vai elevar os seus braços dessa forma. Vai flexionar a sua perna direita e abaixar o braço e trazer a perna o mais alto possível. Volta à posição inicial, eleva a perna esquerda e abaixa os braços. Eleva a perna direita, perna esquerda, perna direita perna esquerda, esse é o movimento que você vai fazer de abdômen. Então, para aquelas pessoas que não gostam de fazer o abdominal tradicional, basta fazer esse movimento elevando bem a perna, que você vai estar trabalhando. Não só o seu abdômen, como também vai estar trabalhando os músculos superiores do seu corpo. Vamos lá? Vamos fazer mais uma sequência de cinco? Vamos lá! Um... Dois, dois, três, três, quatro, quatro, e a última, cinco, cinco. Só em fazer esse pouquinho do treinamento, eu já senti bastante. Eu quero ver você aí nos comentários. Só deixa assim, Emílio, senti, não senti, quero participar, não quero. Enfim, e caso você queira participar do grupo fechado de treinamento, basta você ver na descrição desse vídeo, na descrição, tem todas as informações e o meu contato. Até o nosso próximo encontro!